Olá meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. Somos gratos a Deus pela sua vida e pela oportunidade que temos de mais uma vez entrar na sua casa através desse programa. Hoje nós vamos estudar uma lição muito importante para o nosso elevo espiritual e essa lição nós estudaremos no próximo domingo, dia 16 de agosto de 2020. É a lição de número 7 do nosso tempo terceiro trimestre e ela tem como tema, o povo de Deus deve separar-se do mal, olha que tema maravilhoso, o textual está na segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 6 versículo 17 e está escrito assim, pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor e não toqueis nada imundo e eu vos receberei, verdade prática? O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 2, versículos 59 a 62, capítulo 4, versículos 2 e 3 e o capítulo 6, versículos 2 a 4. Mais uma vez, estou aqui com o professor Joás. Professor, muito bem-vindo a mais essa lição. Amém. E nós vamos falar de um assunto extraordinário, né? É, separação, né? Tem a ver com santidade, né? Separar-se do mal. né? Muito isso bom, né? Nunca, nunca sai de moda, né? Para o povo de Deus, não. Eu estava estudando essa lição, professor, e viu tanto que já falamos isso aqui, né? Essa lição, ela foi estudada no ano de 1993 <risos> e parece que o assunto não mudou nada. Né? É, muito propício para os nossos dias, né? Muito atual. Muito é, bom. A gente já falou por quê também, né? porque é muito bíblico. né Verdade, verdade. A exaltação aqui não é de uma teologia, a exaltação aqui é da Palavra de Deus. É. E a Palavra de Deus, ela se renova cada manhã, né? isso é muito bom, as misericórdias do Senhor, isso é muito bom. Vamos lá então, professor, essa introdução Vamos aí, lá. no comentário. Vamos lá. Tem muita coisa para a gente falar hoje. Né? <risos> introdução. Nessa lição, iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova... Forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos do cativeiro em Babilônia. Ali eles vieram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma nova comunidade, em uma, em uma vida comunitária, conforme os ritos da lei. Professor, ficaram 70 anos na Babilônia, já explicamos isso aqui nas lições anteriores, e agora eles chegam. Novamente a Jerusalém, claro que uma nação renovada, né? Muita gente jovem, muitos que nasceram no, no cativeiro e que talvez não tinham tanto tanta ciência da lei. Eu não estou dizendo que a lei não estava em vigor, estava, mas eu estou dizendo que a nação precisava rever esses conceitos da lei. Então, para muita gente era muita coisa nova, né? Sim, é, é, dentre as coisas que... que estavam bagunçadas, né, com esse período aí, né, que o povo passou longe da, da terra prometida, né, a religião, né, é uma é uma das coisas que que ficou comprometida, né, o sacerdócio é, foi todo desmantelado, né, foi todo é, esfacelado, né, é, família real perdeu a legitimidade, agora tem um outro governo, né, é, e, e o, o sistema jurídico também né, digamos assim judicial né uhum. também estava é, deslegitimado digamos assim uhum. né então estava tudo é, é, muito ruim né, a situação toda estava muito ruim né e o povo espalhado agora tem a oportunidade de voltar isso tudo tem que ser reconstruído todos esses sistemas aí né o judicial o religioso o real, o né? Político, né? É, o Verdade. político, tudo tem que ser reestruturado, né? Perdeu a estrutura, agora tem que reestruturar. Né? Agora é, é, é aquilo que a gente sempre fala, né? Para reformar é pior do que fazer de novo, né? Nossa, fazer Deus. o novo, é. né? É muito melhor pegar do chão e fazer uma casa nova do que reformar. É. E eles enfrentaram uma barra com essa reforma política, religiosa, judicial, como você já citou. Muito é, importante não foi felicidade. nada fácil, né? Foi difícil, demorou, né? Ah. Isso não foi da noite para o dia. Quem lê a Bíblia assim, pensa assim, ah, o povo chegou lá e começou a trabalhar, daí a pouco já mudou. Não foi assim, ah. né? Complicado. Mas vamos lá, capítulo 1. Nós vamos falar nesse capítulo 1, que somente os judeus retornaram a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas. Até alguns filhos de sacerdotes cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias foram rejeitados como imundos. Os judeus mestiços nascidos de casamento misto durante o cativeiro em Babilônia não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Quem olha assim parece que é uma excepção de pessoas, né? Tá vendo como é que é, que é, tiveram muito trabalho, né? A reforma nunca é fácil, né? Como como parece é, na história, né? A história assim parece é o que o senhor falou, parece que aconteceu assim, né? Num estalo. É, mas olha só. Quando a gente vê falando de centenas de pessoas sendo excluídas, né? é, hoje, com, com todo esse discurso que, politicamente correto que existe, isso é muito mais complicado ainda. Né? É. Falar de exclusão hoje né? parece que é quase uma blasfêmia. Né? Mas é, o que estava que acontecendo ali? É, isso, isso foi exclusão assim, no sentido de ser eugenia, de depuração racial, coisas desse tipo? Não. Uhum. Né? É, é preciso entender esse contexto todo para falar do que está acontecendo. né? É, a gente já, já trouxe essa situação aí de como que estavam todos os poderes, né? os sistemas de poder, todos comprometidos. né? É, e, e assim, não se trata de depuração racial. né? É, a primeira coisa que aparece aí é judeus mestiços, né? de casamentos mistos. Esses ficam fora. É, Por que fica fora? Não, não, não é sobre pureza racial, é sobre pureza religiosa, né? primeiro. Né? É, esse povo é o povo de Deus, vamos lembrar disso, né? é o povo de Deus, é herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão, né? E essas promessas são perpétuas, essas ordenanças que ele deu a esse povo são perpétuas. Então a religião desse povo deve ser pura e deve ser perpétua, deve ser para sempre, daquele jeito. O culto que Deus quer deles é sempre daquele jeito que ele pediu, é do jeito que ele quer. Né? Se a gente olhar lá antes disso, antes de Abraão, se a gente olhar para Abel né, e Caim, a Ai. gente vê que Deus não recebe qualquer tipo de culto. Né? É, então é, tem que ser do jeito dele. Né, então aqui a, a religião tem que ser pura. E do jeito que estava ali, né, os samaritanos misturaram tudo. Né? É, povos estrangeiros que se casaram, com se misturaram com judeus né? é, e tiveram filhos dessa mistura. Né? E aí misturou não só é, é, a, a etnia, mas misturou a religião também. É, começaram a adorar os seus deuses. Né? Que foi é, pior, né? e, e, Queria fazer as duas coisas, adorar o Deus de Israel e os deuses, né? É, isso não vai dar certo. Pois né? é, professor, você falou um negócio muito importante aí, que é bom a gente reforçar aos irmãos que estão em casa, às pessoas que estão nos ouvindo, isso é muito importante. Que até mesmo entre o povo de Israel, havia uma... uma não havia... Vamos, como é, eu vou usar uma palavra aqui que talvez não seja assim... Eu vou fazer o pessoal pensar agora, tá? Hum. É, até entre o povo de Israel havia uma diferença entre as tribos As tribos não eram todas iguais Por exemplo, Sim. a gente vê 12 tribos A tribo de Levi, a tribo de Dan, de Naftali E tantas outras tribos de Rubem, Rubem né? A gente vê Issacar A gente vê todas essas 12 tribos As tribos tinham diferenças Elas, elas tinham é, é, diferenças de pensamento de, Mas quando a gente falava da pureza da criação, da pureza, da formação do povo de Israel, aí a gente não vê essa diferença. Sim. É igual a gente vê a igreja hoje. A igreja é formada por diversas pessoas diferentes, né? Pessoas de diversas etnias, diversas raças. Isso aí para Deus é tudo a mesma coisa, isso não muda. Mas quando a gente fala de um padrão de vida, aí não. O padrão de vida precisa ser excelente. Aí não é o nosso padrão de vida, é o padrão de vida que Deus quer para nós. É exatamente o que o povo de Israel enfrentava. É, e, e parece que o padrão é, é, é utópico, né? mas uhum. é, o que Deus exige do seu povo é santidade. Isso nunca mudou. Nunca. Né? nunca Ele nunca. quer um povo santo, né? um povo exclusivo Verdade. dele. É, e, e assim, se a gente o senhor falou de famílias aí tem uhum. suas diferenças mas se você lê levítico 25 né uhum. você vai ver que é, a questão além de religiosa ela é, é social e política também é verdade, você né? vê levítico 25 as terras foram divididas por tribos né Exato. cada tribo de acordo com a, com a quantidade de, de uhum. pessoas que tem na, na na, em cada mas uma sabia, das 12 né? tribos né é, recebeu uma quantidade de terra em, em lugares específicos uhum. é, lendo levítico 25 a gente vê aí para onde foi cada um né só os Levitas que não tiveram parte na, na, na divisão mas eles também foram para um cantinho né? não, não. eles também é tinha é, então, é, então, isso, isso aí, é, como, é que, como é que agora pega esse, essa mistura? Né? Gente que não é de nenhuma daquelas doze tribos e vai dar a terra para eles. Eles receberam a terra de volta né, por decreto de, de, de imperadores e tal. Né? E agora é, eles vão dividir a herança deles com estranhos, com estrangeiros, né, digamos assim. A terra é deles, então para ter parte ali, tem que provar que é de uma daquelas 12 tribos. Esse é o ponto. E né? parece ser uma coisa assim, exagerada, mas não é. Se a gente olhar na lei, quando Deus estabelece a lei, Deus dá a lei ao povo através de Moisés, né? nós vamos ver, tem um detalhe na lei lá, muito importante, uma recomendação, que as mulheres e os homens das mesmas tribos deveriam casar-se nas mesmas tribos. Quem era da tribo de Levi, por exemplo, não podia casar com um da tribo de Dan. Exatamente, porque não havia, não havia essa essa mistura, né? Até mesmo na divisão das terras e tudo mais. Foi uma coisa que Deus foi como um requisito para ele, não pode. É, isso não entra em contradição com a declaração de que Deus não faz acepção de pessoas. De jeito. É mesmo. na mesma lei que ele diz isso, né? É, ele não faz acepção de pessoas, tem um porquê de Deus ter exigido isso, né? É, você lê Mateus 1, né? Lê a, a genealogia. genealogia de Lucas também. Você vai ver que o Messias ele é da genealogia de Abraão, né? Exatamente. De Davi, né? Da genealogia real, né? Do trono de Davi. Uhum. Então, é, é como que vai vir o Messias de um, de uma mistura, não, né? Foi, não, então era é impossível, tinha, Era impossível. Tinha isso também, né? A, o Messias tinha que vir de uma linhagem pura. Exato. E assim, a ideia principal da Bíblia, a coluna vertebral da Bíblia, é a vinda de Jesus. É, isso, é Cristo, temos tudo central é, da Bíblia. Tudo é por causa dele. Então a gente começa a entender essa questão dessa não mistura. Agora, quando se fala da igreja trazendo isso para os nossos dias atuais, e a gente começa a analisar esse ponto dessa mistura, da mesma forma. Como que nós, né? como que o Espírito Santo vai apresentar uma igreja ao Senhor se ela vê mistura, se haver hum. uma contaminação com coisas mundanas, com coisas que não convêm aos crentes? Né, que, que vamos falar assim, que vai é, extirpando, que vai aniquilando a santidade então, Complicado, não né? Então por isso que é um assunto muito importante para esses dias Muito bom comentário, né? Muito, muito rico, né? Vamos lá Ponto 2, professor, capítulo 2 Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente na sua maioria de origem pagã Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II E as dez tribos do norte levadas cativas para a Síria Por ordem do rei da Síria foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava e de Ramate E de Sepharvaim e habitaram a cidade da Samaria em um lugar de sacerdotes E tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades Então nós vamos ver que esse povo é um povo estranho que foi introduzido no meio de Israel porque agora que os judeus não aceitaram é, a ajuda deles? Porque não era para aceitar mesmo. É a mesma coisa de aceitar um suborno hoje. Parece que é muito taxativo quando a gente fala isso. Mas não convém. Que a Ajuda ajuda parece um, um tipo de presente que gera um tipo de obrigação. Estou né? te devendo é. uma, né? É, é, é, eu, eu me ofereço para ajudar, mas é, você pode identificar nessa minha oferta é, ou liberalidade ou interesses secundários. Uhum. Né? E foi o caso dos samaritanos, eles tinham outros interesses, eles queriam né, legitimar a herança, a posse da terra, né? porque é, a gente vai ver no decorrer do, do, do comentário da lição aqui, né? é, e até em outras, em outras lições dessa revista, né? é que eles invejaram os judeus né? eles talvez eles pensassem que os judeus nunca voltariam né e depois de 70 anos eles voltam então aí é, acende um, um tipo de preocupação né? com medo, né? e, e tiveram inveja é, então é, é há outros interesses com essa oferta de ajuda então os judeus fizeram bem em negar a, todas as vezes, né, para a reconstrução do templo, para levantar os muros, né, eles rejeitaram a ajuda todas as vezes. Né? Se olhar essa mistura toda aí, é interessante esse texto 2 Reis 17:33, né? Uhum. É, no hebraico não tem o recurso das aspas, né, mas se tivesse com certeza ia estar escrito lá eles temiam ao Senhor, né, mas também serviam aos outros deuses, é, Então, é, é isso é uma contradição muito grande em si, né? Não dá para o próprio Senhor Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, né? Verdade. A de aborrecer um e amar o outro. É, e isso é um fato, né? E, e essas coisas, pessoal. A gente vê aqui no, em dois pontos seguintes aqui, tá? Vamos fechar aqui, na verdade, em três, né? É, o ponto dois, os samaritanos oferecem cooperação aos judeus. Isso tinha um motivo, né? É, os samaritanos procuram apresentar-se com os judeus, procuraram, né? Apresentar-se com os judeus. E o último ponto: os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. É nesse ponto 3, aqui, por exemplo, eles casaram com, a filha, com as filhas dos judeus. Esse casamento misto aí, e deram filhos aos judeus em casamento. Então já houve uma mistura. Alguns caíram nessa armadilha, né? Esse assunto é tão sério e importante que merece um estudo em separado que iremos fazer na edição de número 12. Então, olha a seriedade disso aqui. E por fim, depois que eles tentaram infiltrar no meio dos judeus, querendo uma parte da terra, querendo fazer aliança com esse povo, e não conseguiu esse êxito, o que, que eles fizeram? Se tornaram inimigos dos judeus. E a gente vê em dois pontos aqui, né? Eles invejaram os judeus, e no ponto 2, eles imaginaram né, os samaritanos imaginaram que se conseguisse associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que esse. Ou seja, é como se o pecado cegasse a vista das pessoas. Exatamente essa figura que eu vejo aqui. Eles entraram, foi entrando de mansinho de mansinho, e quando percebeu, eles já estavam infiltrados. Porém, a palavra de Deus estava em plena atividade nessa época, que é através dos escribas, dos sacerdotes, e rebateram com muita veemência essa questão é, intrometida desse povo que quis usurpar o um direitos é, é, e, e assim é, como como esse povo é, a marca desse povo aí né essa, essa mistura aí desses povos todos né Babel Cuta Ava Amate, Sepharvaim né é, esse povo todo que que habitava ali na região de Samaria é, a marca deles era a idolatria né é, e parece que de todos os pecados que aborrecem a Deus, esse aborrece de uma forma mais, é, mais forte, mais especial. Né? É, então, é, tá, tanto que está elencado aí em Gálatas 5, né? as Verdade. obras da carne. Verdade. Né? É, qualquer um que pratica qualquer uma daquelas obras da carne ali não herda o reino de Deus. Está né? escrito isso lá no verso 21, né? É, é, e como idolatria é a marca deles, né, embora eles façam tudo para se misturar, né, para se infiltrar no povo de Deus, né, Deus usou esses homens aí, sacerdotes, profetas, né, para manter a pureza do povo, né? É, o povo se desviou depois por outros motivos, não por essa idolatria. Por Agora, é aquele negócio, professor, a gente fala isso, parece que, volta a falar, parece que é um exagero, né? Quem olha assim fala assim, ah, Deus é muito seletivo e tal, mas é assim mesmo, precisa ser. Né? Não tem como a gente agradar a dois senhores. Você citou esse texto aqui que o próprio Jesus falou, é impossível agradar o bem... E agradar o mal ao mesmo tempo? É impossível agradar dois senhores. Ou eu vou amar um e odiar o outro, ou vice-versa. Então, pensando assim, Deus ele ele não aceita ser o segundo. É. Não aceita de forma alguma. Interessante que é, é, quando Deus elegeu Israel, né é, parece que Ele queria se revelar aos povos através de Israel. Né? Verdade. É, e, e com a igreja parece que não é muito diferente disso, né? É? A gente é chamado de embaixador, né? de, de, verdade. de embaixador do, do reino de Deus, é né? é, sacerdócio, santo, nação eleita, eleita povo adquirido. Povo escolhido, é, né? Então, é, a gente é um tipo de representante de Deus também, como igreja, né? quando verdade. somos igreja. É, e você, A gente conhece muito bem Malaquias 3.15, mas se você for uns versos adiante, no verso 18, uhum. você vai ver que é preciso fazer uma diferença entre justos e ímpios. Né? Essa diferença ela precisa ser notada de todos, os, de todos os lados e de todos os aspectos. Né? O, o justo deve olhar para o justo e reconhecer o justo. A justiça. Ele deve olhar para o ímpio e reconhecer a impiedade. É né? E o ímpio é a mesma coisa, ele deve olhar para o justo e reconhecer. Não, tem uma coisa diferente ali. Né? Uhum. Então é, é, é preciso que essa diferença seja notada, né? Malaquia 5.18 mostra isso. Né? É, outros textos falam dessa diferença, né? é, e, e talvez é, o tempo que nós estamos passando, essa dificuldade toda, né? é, sirva de aprendizado para a igreja nesse sentido. Né? Quem, sabe, quem sabe a, a igreja é, não, não se misturou demais, né? Quem sabe a igreja não assimilou é, teologias estranhas, né? é, Mistura de religião misturada. Né? É, é. Quem sabe a gente precisa voltar a essa pureza, né? para que o, todos vejam a diferença entre o justo e, e o ímpio. Isso aconteceu bem recente, no ano de 1517. Né? Pois é, uma, uma reforma. reforma. Né? Então, assim, quem sabe, né? Quem sabe. Capítulo 3, professor. Deus exige a santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Então isso aí é uma das características e um dos requisitos com o povo de Deus, santidade. Isso, é, santidade, aqui tá um, tem um jogo de palavras aqui, né? É, uhum. santidade, comunhão, separação do mal... Isso tudo está dizendo uma coisa só, né? Santidade nada mais é do que separação do mal. Verdade. Né? É, é, e Deus exige essa santidade, a gente já falou isso aqui no começo, né? Verdade. É um requisito. O povo de é Deus, precisa, povo de é Deus precisa ser separado do mundo. Então nós vamos trabalhar quatro tópicos aqui, professor. Claro que é impossível a gente ler por causa do tempo, mas vamos pelo menos citar. Retornando ao cativeiro, Israel separou-se do mal. Foi o nosso texto, hoje, a gente viu isso aqui. Há uma necessidade. Se Sim. eu quero servir a Deus, eu preciso me apartar do mal. Dois, quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Três, o anjo do Senhor visita o acampamento dos israelitas. Aqui é tenso. Sim. Aqui é tenso para aqueles que estão andando de qualquer maneira. Quatro, Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai, ou Ai. Então nós vemos o seguinte, quando há pecado no meio do povo, um simples povo, um povo pequeno, talvez até sem armamento, consegue destruir uma nação enorme. E a gente vê aqui que nesse dia caiu muita gente do povo de Israel, mas muita gente mesmo. É, foi achado no meio deles um anátema, né? um maldito, um pecado. Então Deus não vai compactuar com o mal de jeito nenhum. Então nós vemos aqui, nesses quatro pontos que nós citamos aqui, isso a gente vê em Neemias 6,16, Josué 3, 5, a gente vê essa passagem aqui, Josué capítulo 5, versículos 13 a 15, eh, Juízes 7, do 11 ao 13, Juízes 7, 13, Juízes 8, 1, a gente vê essas passagens todas aqui. Eh, a gente vê o tanto que a santidade é falada na Bíblia, é exigida por Deus, a palavra é essa, exigida. É. Deus exige que o seu povo seja santo. É interessante, é, o, o missionário Eurico Bergstein escolheu três capítulos diferentes de Josué, Uhum. Né? que estão dizendo a mesma coisa, né? santificai, né? É uma exigência de Deus. Né? E você vê as três passagens, né? o, o capítulo 3, verso 5, o capítulo uhum. 5, verso 13, ah. e o capítulo 7, verso 13, né? verso 11 até o 13, você vê esse, esse santificai aí, ele está em três momentos diferentes, situações é diferentes. Né? É, e esse último que fala do anátema é muito muito forte, né? Forte, muito forte. Pesado, é, pesado. um sujeito olha é, e, e ele mesmo vai declarar depois, né? quando ele é apontado, né? ah, eu olhei uma veste, eu olhei uma túnica, uma veste e me chamou a atenção. aí, aí ele foi, chegou mais perto, né? e foi tomou ouro, veste e tudo mais, né? É, então é, isso fala de cobiça, né? É, algo que Deus falou para nem tocar ele, ele olhou e se apaixonou e foi tocar, e foi né? buscar para ele é, ele sabia que que não devia fazer tanto é que escondeu né escondeu debaixo da, da tenda né e, e o povo começou a, a sofrer derrota né por causa de uma coisa um, de um, um anátma né? um anátema e é interessante se você for ler esse essereiren aí né o anátema que aparece no texto ele aparece em outros textos da Bíblia Deuteronômio 13 13 levítico 27 29 Zacarias 14 11 e se você fizer um estudo mais cuidadoso você vai ver que o que que é anátema né a tradução aí alguns dicionários traz é maldito Não, maldição é. Uhum. né mas é, se você fizer um estudo mais cuidadoso, é algo que é maldito no nível que, se aquilo for destruído, Deus é glorificado. Foi o que aconteceu, né? é. Deus mandou aconteceu. destruir. Né? Então, esses textos que eu citei aqui, né? Zacarias, e, hum. é, é, Levíticos e Deuteronômio, e esse texto de Josué... Todos eles indicam isso. Né? Quando, a, quando o anátema, né, o maldito, né, é algo que é devotado a outros deuses, percebe como que a idolatria é, é, é uma, uma questão sensível. Né? É, Deus odeia a idolatria nesse nível. Quando é algo que é devotado a outros deuses, é destruído, o nome de Deus é glorificado. Né? Então, é, ai daquele que... que olhar para o anátema e achar que é lindo, né, e querer para ele, né? É, a gente fala isso com muito temor, né? Porque a gente a gente está sujeito a falhar, verdade, né? Verdade. Mas é, é, o anátema é algo que não deve estar nos nossos arraiais. né? Verdade. Nem passar perto. Né? É, Paulo chega a dizer que se um anjo de luz, né? Um anjo de luz aparecer lá e pregando um outro evangelho é anátema, né? É a pureza da palavra de Deus também, né? Não pode, não pode ter mistura nem, no, na, nem na, naquilo que Deus falou Verdade <risos> verdade. Vamos lá professor, para o último tópico então Que o nosso tempo está finalizando Nós temos aí pouquíssimos é. minutos Vou, né? é, O comentário é tão bom que a gente viaja no tempo aqui né? É, devemos manter uma vida de separação do mal é, Completando aqui é, com relação à santidade Só voltando aqui Que todos esses textos aí Ele está no imperativo, né? santificai Isso não é um pedido, é uma ordem É, é muito bom lembrar disso aí Devemos manter uma vida de separação do mal. De novo, nós vamos citar o texto, nós vamos ler. Mas o um ponto 1 um aí, os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Dois, a Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. isso aqui é perigosíssimo. A linha tênue entre o bem e o mal ela é quase que invisível. 3. Devemos viver conforme a vontade do Senhor. E 4. Bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Primeira coisa, professor, não é fácil viver uma vida de santidade, mas não é impossível. Ainda mais esse mundo odiano que estamos vivendo aí, de tanto politicamente correto, né? parece que é certo, mas não é. Então, assim, é muito fácil se desviar do que é certo para uma coisa que aparentemente é certo e não é. Então, mas é uma recomendação de Deus que nós, como povo dele, devemos viver distantes do mal, não é passar nem perto. É. Então nós vemos quatro subtópicos aqui. Os judeus mantiveram-se separados do samaritano, ou seja, se eu sei que uma coisa é ruim, distância. Vale a pena, né, se separar Tem do mundo. Tem que distanciar. Vale a pena. Tem que distanciar. Aparentemente parece que é muito bom o caminho é até um certo tempo ali, mas depois o final dele é, é trágico e nós vemos isso aqui no, no ponto 2, aqui quando algumas pessoas pensou que valia a pena é, pensou se valia a pena manter essa separação Azáf, né, meus pés quase se desviaram ele, é? ele só pensou, né, que o por que, que o ímpio está prosperando, por que tudo que o ímpio faz dá certo, né, ele só pensou e ele quase desviou, né? Quase, <risos> quase. Aí Deus mostrou para ele, né, o fim dele do justo e o fim do ímpio. E ele entendeu que vale a pena se manter separado do mal. O negócio é. não é o início, é, é o fim. É. Não é o fim. E tem um outro texto muito interessante aqui também na parte B desse ponto 2 aqui, é exatamente aquele, aquele a resposta de Malaquias àquelas pessoas que achavam que era inútil servir ao Senhor. Olha olha o pensamento do povo, parecia que era inútil servir ao Senhor por causa da prosperidade dos ímpios é. e a, a dificuldade dos, dos justos. E em Malaquias então... Vem falando em Malaquias 3, 16 17, né, que vale a pena em servir o Senhor, vale a pena servir é, o Senhor continuamente. O um povo que se mantém é, separado do mundo, né, andando em, no temor do Senhor, nessa separação, né, Deus tem como seu tesouro particular, olha que Verdade. coisa, olha que elogio de Deus, né, é, coisa boa de se ouvir de Deus, você é o meu tesouro particular, ah, né, propriedade você dela. é a coisa mais rica que eu tenho, né, já pensou, né? Ainda mais ouvir de Deus, né? <risos> é. Professor, nós estamos chegando ao final e eu vou encerrar falando esse, um pontinho pequeno aqui desse ponto 4 aqui, tá? Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para ser usados por Deus em sua obra. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia! Vale a pena viver... A vontade de Deus. Isso aí, aperfeiçoamento, crescimento, né? é, o mais usado hoje, a, é, é, alta performance. É, né? é, né? Se perfor, performar bem é só é. você se afastar, se afastar do mal e se achegar a Deus, aí dá tudo certo. O resto é. O resto é. é não, tem falar assim, não tem crescimento né? real Verdade. fora disso. Né? Verdade. Pois bem, meus queridos, chegamos ao final de mais um programa Novo Vovorecer. Te agradecemos muito por essa companhia maravilhosa. Louvamos a Deus pela sua vida e esperamos tê-lo conosco em um novo e um breve programa. Deus te abençoe, um forte abraço e voltamos no próximo programa, se Deus quiser. Até lá!